Olá a todos e bem-vindos a mais um vídeo. Hoje venho partilhar com vocês o quarto da Madalena. No vídeo de hoje vou então partilhar como é que eu fiz este quarto, uh, em que é que eu me inspirei. Para o quarto da Madalena eu inspirei-me muito no método Montessoriano. O quarto pode não ser 100% Montessoriano, mas... Uh, eu inspirei-me muito nisso porque acredito vivamente na autonomia das crianças e fazer um quarto pensado único, exclusivamente para elas e não para nós adultos porque normalmente nós temos muita tendência em criar quartos de bebês que sejam práticos também para nós mas eu acredito que o mais importante é sem dúvida que a criança seja autónoma no seu próprio quarto que se possa levantar da cama quando acorda ir brincar com os seus brinquedos Ser o mais independente possível, que é realmente incrível perceber como, por exemplo, a Madalena acorda um monte de vezes uh, a meio da sexta e muitas das vezes não me chama logo, eu sinto-a a brincar no quarto, uh, me sinto que ela já saiu da cama. Muitas das vezes já me aconteceu eu chegar aqui ao quarto dela, ela está sentada na cama dela, acendeu a luz. Uh, estas luzinhas em bolinhas que eu tenho aqui, e está sentadinha ali, vai buscar o seu livro. Tem ali bastante com livros para ela, para ela se sentar. Estas cadeiras também são em versão mini, para que estas, por acaso, ela não se conseguiu sentar, sentar logo nelas, porque elas são um bocadinho altas para bebés com menos de um ano, mas agora ela já se senta, sobe desta cadeira e adora. Portanto, eu acredito muito que quanto mais independente deles são, mais as a sua imaginação dão, mais asa à criatividade. Uh, podem brincar tanto numa cozinha, como brincar com o livro. têm os brinquedos à mão, à sua disposição. E eu acho que isso vai torná-las crianças mais independentes. E a nós pais liberta-nos bastante também. Porque hum, ela acaba por criar os seus próprios hábitos. E é basicamente isso. Em relação ao quarto, eu vou mostrar-vos alguns DIYs que eu fiz. Como por exemplo, nesta cozinha. Como por exemplo, a montar os móveis. Como é que eu montei a estrutura, porque isto não ficou logo de imediato assim. Foi sofrendo algumas transformações ao longo do processo, portanto as coisas foram evoluindo e é isso que eu vou partilhar aqui convosco. O vídeo do tour final no quarto da Madalena eu vou deixar disponível no meu Instagram TV, basicamente a tour pelo quarto dela e aqui neste pequeno vídeo vocês vão ver como foi todo o processo. Nós vamos então começar pela cozinha, como é que foi o DIY, que tintas é que eu usei, como é que eu pintei, todas essas coisas e, e pronto, bora lá começar. Bem vamos então à primeira parte. Vou aplicar um primer nas zonas que nós vamos pintar, naquilo que nós vamos pintar e vamos ver como é que corre. Ah. Ah, já temos então o primário aplicado numa das peças foi super fácil de aplicar cheira um bocadinho mal um cheiro intenso mas acho que ficou bem uhum. Não é assim? vamos deixar secar acho que demora uma hora a secar e vamos fazer então mais as outras duas peças uhum. vamos agora à minha parte porque os, o primário ah. já secou disto e do outro da versão pequenina, das Uh, por acaso Maria João, que é quem está atrás da câmara? Estivemos a falar sobre tintas lá no escritório e a Maria João aconselhou-me <risos> é esta, que é uma tinta chalk, é uma tinta chalk, chalk paint, chalk, que é chalk paint que basicamente se aplica em qualquer superfície, mas mesmo assim o homem do lado do, do lado disse: tem que pôr primer, tem que pôr o primer. Tenho que pôr por aí, né? <risos> David, não estava muito feliz. Então comprámos esta cor coral, que é assim, muito rosa, eu acho, espero que seja, porque não havia lá nenhuma amostra, by the way, portanto vamos ver, vamos abrir a tinta. A marca é Rust Volume, olha só, já está mexida, é linda esta cor. Oh, isto é muito querido, onde é a casa, peraí. Yeah. Esse é um rosa clarinho, é muito giro. Mm -hmm. Assim Estava a pensar em mesma coisa. Bem, vamos passar ao próximo. É mesmo este me aqui. Yeah. É. Já temos uma torneira, já temos microondas. Já falta a força de micro -ondas. Está a ficar impecável. Yeah. Entretanto, pedimos uma pizza. Uma Chrissy Bacon da Telepizza, Pizza, que é uma das minhas pizzas preferidas. Acho que minha meu preferida. é E pedi Pepsi. Uh, esta cozinha foi idealizada para crianças a partir dos 3 anos, mas antes disso elas podem brincar com esta cozinha, mesmo não percebendo que isto é uma cozinha. Imagina, isto dá para ela se apoiar, dar os primeiros passos, é a altura dela, dá para pôr e tirar coisas também do fogão, que ela não sabe ainda o que é, mas... nos vai. Mas vai. Portanto, eu agradeço a Maria João por não critiques o presente dos avós deu minha a <risos> de <uma> filha <refina. risos> Já temos cozinha, quase para o dia Faltamos o, a cuba, já temos E faltamos a placa Bom dia, segundo dia de pinturas Uh, ontem tínhamos esquecido de pintar esta barra, ainda estive a pintar e estive a forrar as prateleiras com aquele papel de parede que era do quarto dela. Pronto, também vai ficar aqui dentro, vai dar um toquezinho engraçado, pronto, nem se muito. Agora eu vou pôr esta. está ali a minha bebê. Bora! E, e pronto, eu comprei isto lá na Ikea. Olha só, esta plantinha é a versão mini. Então vou pôr por aqui em cima às uh, E gostava também de ter um fundo e vou pintar isto de branco, esta coisa aqui, esta cuba. Bem, portanto usei esta cor linda, eu ontem como gravei à noite, eu não sei se ficou bem gravado ou não, mas a cor é esta, é coral, mas cidade tinha isto mais ou menos 5€ e acho que vai ficar mesmo giro este DIY. Comprei também este Trofast, vou montá-lo, que é uma coisa para pôr os brinquedos do, dela. Portanto, isto vai ficar dentro tipo, daquele espaço, que é tipo uma casinha de bonecas que eu quero fazer. Já está a montar, já pus as caixas. Eu comprei essencialmente este, uh, neste tamanho e tudo, mesmo para ser no tamanho da Madalena, porque como vê, assim consegue-se agarrar, consegue tirar... Não, agora isto é lixo. E então, acho giro. Eu já pus aqui alguns brinquedos dentro e vamos ver se ela os tira. Oh, consegue abrir na perfeição as caixas. Entretanto, já estamos também aqui a montar as outras estantes e var. São muito giras. São também assim em pinho. Eu estive a despachar alguns brinquedos que a Madalena já tinha em mesmo tempo. Não, meu amor. Bem, malta, entretanto, é temos muitos progressos. Já temos isto montado tive também a tirar algumas outras coisas que aqui estavam mais. E agora vamos pendurar o candeeiro. E interessante, ainda faltam algumas coisas, porque eu encomendei online umas coisas que vêm para aqui, que ainda não chegaram, porque estas caixas não são daqui, são da parte de cima do meu móvel. Estas também não, mas pronto. Olha, e este candeeiro do IKEA. Achei giro, e é barato. Portanto, trouxemos este. Acho que agora está a ficar muito querido. Oh, já temos então isso pendurado. Depois disto o quarto está prontinho. Eu demorei muito tempo a conseguir ter o quarto finalizado porque basicamente eu comecei pela cozinha, que foram os meus pais que ofereceram nos anos da Madalena, portanto é em Maio, nós agora estamos em Setembro e só agora que eu terminei praticamente tudo. Hum, portanto, foi um processo porque Senão ficamos muito interessados a, a querer fazer tudo ao mesmo tempo e acho que as coisas vão evoluindo aos poucos e com calma. Portanto, foi isso que eu fiz, fui construindo o quarto dela. À medida que ela ia se movimentando no próprio quarto, uh, para perceber o que é que ela gostava também de ter mais à mão e assim, e, e pronto, o processo demorou até porque eu encomendei algumas coisas online que demoraram, mas tempo para chegar, só depois é que chegaram, blá blá blá blá. Depois das coisas chegarem, eu como não estava em casa para receber, por exemplo, o espelho foi montado muito para cima, a ideia do espelho montessoriano no quarto é mesmo para que o bebê se comece a reconhecer e, e saiba quem ele é e tenha a sua própria identidade. A trave do espelho serve mesmo para ele se apoiar, se olhar no espelho, ele, o bebê, se ver ao espelho, se reconhecer, interagir e também ajudar a, movime a movimentar-se, ou seja, agarrando-se ao espelho, dá um espaço para lá, dá um espaço para o outro, -se em sempre ao espelho, é muito giro. Uh, portanto, este espelho também faz parte do, do quarto montessoriano, assim como os tapetes com algumas texturas, eu tenho um mais fofinho aqui, um, aquele também é meio bovinho. Buenas noches. Buenas noches! Bem, chegou este espelho, os meus puseram o espelho mais para cima, e eu estive aqui a pôr os pés mais para baixo, ficou top. Está aqui a minha dela, esta cadeira linda. Portanto, isto fica assim com estas luzinhas, esta cadeira ficou linda. Aqui pus isto, aqui este armarinho. A ideia é que o armário seja apropriado ao tamanho dela, para ela poder tirar e, e pôr as coisas dentro do armário. Agora faltam me pôr aqui umas prateleiras. Até para acabar de pôr as últimas coisas que estão ali dentro até, acho que vou pôr aqui a bocado. Aqui esta parede também está incompleta, não vai ficar assim. Falta aqui uns quadros grandes. E pronto, por agora é assim que está o quarto. Já vai travar novidades porque isto chegou hoje mesmo. E quem recebeu isto pôs mal aqui os quadros, então eu, eu tive tipo, trabalhar a tirar isto tudo de novo. E pronto, estou Olá. entusiasmada. Este quarto está quase pronto. Está top. O que é que achas que fica mais giras? Este aqui é. É bem bem, está aí, sozinho, a abandonados. Ninguém quer saber, eu? Ah, se é venhas não, se bem. Tenho pena de saber. Já deu beijinho? Já deu beijinho? Já deu beijinho? Já deu beijinho? É o mínimo. Depois, uma coisa muito importante é que realmente vocês terem o quarto uh, à prova do bebé. Fichas fechadas, coisas presas à parede ou suficientemente pesadas para que não caiam para cima do bebé. Todas essas coisas são super importantes para que vocês estejam tranquilos quando o bebé está sozinho no quarto. A minha, a minha filha fica sozinha no quarto uh, já há algum tempo, ela já dorme na cama dela, Uh, desde que nós viemos para, casa de, para esta casa, uh, desde abril, mais ou menos. Primeiro dormiu na cama de grados e só depois quando chegou esta cama é que passou para esta cama e adotou-se super bem, não teve problemas nenhuns, adorou a cama. Quando começou a perceber que podia entrar e sair, ficou maravilhada. Neste quarto eu também tentei fazer uma coisa que, que tenho vindo a tentar fazer, mas que não é nada fácil, que é ter menos coisas de plástico. Eu tenho aqui este cavalinho de plástico que nos ofereceram tenho alguns os outros brinquedos também em plástico que também nos ofereceram e eu não vou deitar fora e as pessoas dão com imenso carinho portanto, uh, ainda os temos aqui, além da brincar com eles uh, os que ela depois vão brincar eu vou doar a alguém, vou dar a algum amigo aliás, eu estou cheia de amigas e amigos a terem bebês, portanto alguém vai fazer uso destes brinquedos portanto, não vão parar ao lixo, vão ser reutilizáveis vão ser reutilizados no caso Uh, portanto, uh, Esse é um cuidado que eu tenho tido mm, nos últimos tempos, principalmente nos brinquedos, porque é quase tudo de plástico. Por exemplo, comprei esta coisinha no IKEA, que ainda nem sequer tinha mostrado, que é, um, com... São, tipo, é o cestinho das compras, com pepino, com pão, com essas coisas, tudo em pano, uh, E tam... oh, este tecido tipo meio velcro. Vá. E depois comprei esta coisa dos bolinhos também, para pôr aqui dentro do forno. Que só estão aqui dois, outros dois estão perdidos e alguns tenho que os encontrar. Mas pronto, é uma atenção que eu tenho tido, mas não sou extremista em nada na minha vida, portanto no quarto da minha filha também não sou. E pronto, vamos continuar o vídeo. Bem, entretanto temos aqui algumas alterações. A Dalena está aqui também. Mamãe. Aqui a minha mãe também e alterei isto. Pus este charre deste lado, a cozinha aqui, aqui falta só a mesa. Estou a pôr prateleiras e estas prateleiras dão um trabalhinho, espero que elas estejam niveladas e aqui dentro pus aquela armarinha que tinha vindo, acabei por fazer aqui este cantinho que é tipo closet com algumas roupas dela, a ideia é que ela depois se torna autónoma e isto ajude aquela mais chega mais tarde se começa a vestir sozinha, a calçar e assim Gostas do teu quarto, Madalena? Sim? Está com sono, toda despenteada. Pronto, depois de uma grande luta, ficaram assim as prateleiras. agora enfeitar isso e já lá. Bom, pus agora aqui estes quadros. Tenho mais um quadro deste tamanho, que não é com uma moldura igual, mas que acho que pode ficar a aqui, que está lá no escritório. Um, e também foi me falta para aqui. então os cheiros de garganta. E terminamos o vídeo por aqui. Este não é o resultado final, este foi todo o processo e tudo aquilo que eu fiz neste quarto. Eu fiz a maior parte das coisas que aqui estão e orgulho-me muito disso. Um, eu adoro bricolagem, mas se vocês não adorarem, peçam ajuda a alguém, ao vosso marido, ao vosso pai, à vossa mãe, a quem tiver ajuda para, para o fazer, vão-vos ajudar com certeza. Se vocês estão grávidas, não se preocupem assim tanto com o quarto do bebê, porque o primeiro ano do bebê é basicamente passado. Primeiro ano não direi, mas tipo os primeiros seis, oito meses, são passados muito no quarto também até que o bebê durma bem. Aquilo que eu senti é que a Madalena, quando passou a dormir no quarto dela, começou a dormir quase a noite seguida, aliás, passou mesmo a dormir a noite toda seguida, porque não nos ouvia a chegar à cama, não, não havia lençóis, não havia, não havia nada, estava no mundo dela, no espaço dela e isso acabou por ajudar a que ela tivesse um sono mais profundo e dormisse tipo 12 horas seguidas, independentemente da hora que se deite. Uh, eu acho que isso ajudou bastante uh, nas rotinas de sono dela, ter o quarto preparado para isso. Uma coisa muito importante é também a luz do quarto, como é que tem alguma luz natural, mas também se não tiver usem uma boa iluminação no quarto da bebê, ou do vosso bebê no caso, uh, para que eles consigam distinguir o dia da noite. À noite usem luzes mais baixas, durante o dia abram as janelas puxem uh, os seus estores para cima, Uh, que é importante eles perceberem este tipo de. E é isto, malta. Eu espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo. Espero que vos tenha esclarecido. Espero que gostem. Passem no Instagram TV para verem a tour do quarto que eu vou deixar disponível a partir de amanhã. Portanto, passem por lá amanhã. E é isto. Um grande beijinho a todos e vemos-nos no próximo vídeo. Beijinhos!